Olá, estamos aqui gravando mais um Fala Psicólogo E hoje temos a oportunidade de conversar com a Raíssa Andrade Psicóloga que trabalha com avaliação psicológica e trânsito Sim, correto, há 10 anos já trabalho com avaliação psicológica Há 10 anos você trabalha com avaliação psicológica no trânsito ou na diversidade dela? Na diversidade, e há 5 anos trabalho com trânsito No trânsito, é clínica, como é isso? Clínica trabalho? de DETRAN ah, você é credenciada para fazer as avaliações para quem quer obter a CNH, a quarteira. É. Raíssa, e quais são as, os maiores desafios que você encontra no seu dia a dia de trabalho? Bom, é, de, de forma geral, o que eu mais acho um desafio para mim como psicóloga são os atos temporários. Porque é, o apto temporário, ele geralmente recebe um ano ou às vezes até cinco anos de aptidão. Quando ele retorna à clínica, nós não temos o histórico dele. E geralmente ele vem de outra clínica, então não sei por que, que ele foi apto temporário. e Geralmente eles não falam. Tudo bem que a avaliação ela é muito situacional, mas existem casos da pessoa estar totalmente equilibrada né? e tem uma avaliação perfeita, mas eu não, não, não chego a conhecer o histórico de vida se ela não me contar. Então, isso é um grande desafio para mim. O que seria interessante, o que eu daria como sugestão? A pessoa que é atemporária, retornar à mesma clínica. Certamente é. facilitaria o trabalho, né? Que eu já teria todo o histórico. Olha só, isso vem ao encontro do que o professor Roberto Cruz trouxe para nós hoje naquela palestra, é. não é isso? Sim. Que a perspectiva da avaliação ainda é vista muito numa questão pontual, né, que é essa situacional E deixa de acompanhar o histórico do sujeito né, Que seria mais uma questão de controle epidemiológico não é Sim, isso? correto Então você aponta isso no seu dia a dia de trabalho Que é um grande desafio para gente E é interessante porque Isso tem que ser colocado em pauta Nas discussões né, dos espaços Como é o caso da Comissão de Psicologia do Trânsito do Conselho Federal Mas em outros espaços também Como a questão da, das câmaras temáticas né, E a Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente Do DENATRAN Correto? Você Sim, concorda com concordo, isso? Concordo, com certeza. E como que você vê também a questão da perspectiva? O que, que você vislumbra nessa área de atuação que você tem hoje, nesse, nesse campo de trabalho? Na realidade, o que eu vislumbro vem, vai vir desde o princípio. Né? Eu acredito que a educação, né? a questão de trabalhar o trânsito desde o primário, né? para a criança já crescer, um adulto tendo a cultura de educação, de respeito no trânsito... Eu acho que a partir daí a coisa muda. Então você está tá trazendo para a gente uma reflexão de que o trabalho do psicólogo vai além da avaliação psicológica. Claro, com certeza. Eles têm muitas possibilidades né, para o psicólogo do trânsito. E você hoje tem alguma atuação para além da avaliação ou você está mais é, focada na avaliação? Hoje eu estou focada mais na avaliação. Tenho participado de seminários, de, de, conversas, de, de conversas a respeito do tema, tenho grandes interesses, mas atualmente só estou na clínica. Ok, obrigado Raíssa. Este foi mais um Fala Psicólogo. E você, profissional, venha participar conosco, trazendo as experiências do seu dia a dia de trabalho. E até o próximo programa.